Oi pessoal, boa tarde, a gente está aqui na, no perfil do Reconexão Periferias Daqui a pouco o companheiro João Carlos Nogueira, sociólogo vai entrar aqui para conversar com a gente sobre empreendedorismo e trabalho nas periferias do Brasil durante o período do coronavírus Tá certo? Logo mais a gente vai estar é, vai tá aqui com, com esse parceiro que é um grande, grande pensador sobre a questão racial no Brasil. Otávio de Porto Alegre, como é que tá aí, tudo certo? A Babi tá aqui de novo com a gente, Maria Pereira também entrou, tô vendo aqui, grande Nogueira, Nogueira já tá aí, logo ele vai chegar, é só pedir para participar aí Nogueira, que aí eu já autorizo a sua transmissão. Nogueira já pedi a sua participação aqui, é só você chegar. Tá. Grande Nogueira. Ok. Tá ouvindo? Tô ouvindo, tá conectando aqui, tá chegando, só só imagem, só tá, som. Tá. tá bom. Você me ouve? Grande Cássio. Ok. Cássio do Pará, também, também um salve para a gente aqui no Nogueira. Como é que você está? Eu estou, Paulo, ah, cansado de ficar em casa. Cansado de ficar em casa, mas eu vejo que você está em boa, boa companhia com seus livros aqui. Estou em boa companhia com livros, o, três filhos, a companheira, não tenho mais cachorro e gato, ah, bastante árvores e passarinhos, mas trabalhando demais. Eu, eu descobri que... Ah, o isolamento me, me sobrepôs uma uma carga de trabalho intensa, trabalhando muito. Antes eu conseguia a fuga. É, essa, a dinâmica do trabalho, de tirar a gente de casa para ir a algum lugar para trabalhar, acaba disciplinando e regulando o nosso tempo, né? Perfeito, perfeito. é Eu estou meio desregulado. Eu, eu, eu trabalho muito nas madrugadas e... E nós estamos com funcionamento virtual, por exemplo, lá da Câmara Municipal, e aí, e, e aí o Jax é pegado aí nas, nas pesquisas, mas, mas tá, tá bom. O problema, todo o resto está muito ruim, né? Então. É, com certeza. Você... Isso sempre tem uma, uma sobrecarga de trabalho e uma sobrecarga de, de preocupação também, não é? Perfeito, é, é. Isso tudo vai impactando de forma muito negativa. Mas estamos, estamos ah, conseguindo, eu diria, grandes feitos nessa, nessa reorganização né, das atividades nossas, porque eu tenho, tenho conseguido fazer conversas que talvez fossem quase que impossíveis em tempos normais, né? Ah, é verdade, é verdade. É. Uns vários grupos é aí mandando brasa. Mas que bom, é um prazer poder te encontrar, ver que você está com um cafanha um pouquinho mais avançado, a barba um pouco mais. Já esteve pior. É, mas... <risos> mas já esteve espero que pior. Espero que vocês estejam todos bem por aí também, viu, Paulo? Tá, tá, tá. todo mundo aqui. Eu estou tô, tô no interior, né? Ainda é a tuba. Ainda a tuba. É uma cidade de interior, é, as pessoas não aderiram tanto à, à quarentena, mas... É, é, e, e tem casos, né? E tem bastante casos, e isso é, isso é um pouco preocupante. Você está em Florianópolis, né? É, é, eu estou em Florianópolis. Como é que está ah, aí? Essa... Olha, Florianópolis começou bem com a propaganda bastante intensa do prefeito da cidade, mobilizado, virou uma referência nacional e tal, mas... É... Talvez uma das coisas que vale vale a pena a gente pensar é que ninguém tinha muita dimensão do tempo, da, da curva. né A Sim. gente dominava o conceito da curva crescendo e tentando tentando fazer com que ela achatasse o mais rápido possível, mas o coronavírus tem o seu próprio tempo. né E quando ele pega um Sim. ambiente desestruturado como o nosso no Brasil e particularmente nas cidades, isso vai se prolongando. Então, uma grande propaganda, mas... Nós não tínhamos equipamentos. Então, a é, notificação. muito bem, né? É, é. E hoje nós estamos numa situação, Santa Catarina, que estava numa situação relativamente uh, equilibrada diante da tragédia, e hoje é uma preocupação extrema já, né? Extrema. Ah, nós é. estamos com preocupação. As pessoas vão, vão se preocupar sempre com um certo retardo, eu acredito. Exatamente, exatamente. Exatamente, uhum. mas nós, e, e assim, no, no, no... no circuito mais próximo ainda, felizmente, nenhum, nenhuma tragédia, a não ser os, algumas pessoas uh, hospitalizadas, mas, mas se recuperaram, mas Florianópolis está no, no, no, no, uhum. no, no, no, no foco aí do, das cidades problemáticas, viu? Certo, é, o é, capital em geral está nessa situação, é, só para só situar, Brugueira, é, essas lives que a gente está fazendo estão tá acontecendo toda, toda semana, a gente está procurando acompanhei. falar com gente de, de todo o Brasil, você sabe, e, porque você enfim é um, é um parceiro do projeto, um aliado do projeto da Fundação Pessoa Abramo e, e, é, e também é um consultor, né? em breve você vai trazer Sim. muitas novidades sobre Sim. pesquisa, uma pesquisa inédita sobre dados da PNAD no Brasil, você, o seu companheiro Jacques, com a parceria entre a Rede Afro e a Universidade de Santa Catarina. Mas, só para situar quem está aqui, a gente está fazendo isso toda semana. E semana passada nós falamos com uma médica do Peru, a, a, a doutora é, Gabriela Noulis. E ela é... Ela foi, foi muito interessante o debate com ela e sempre a nossa audiência, Nogueira, tem gente do Brasil todo, então tem gente do... Do, do Pará, tem gente do Rio Grande do Sul, tem gente do Rio de Janeiro todo mundo está dando um salve aí, o, o, a Babi deu um salve, a, a Tamires Maravilha. Gomes, que você bem conhece aqui de São Paulo, também está acompanhando a gente é, Malu que nossa, não, não poderia deixar Tamir, de, nossa de, nossa tá bem, tá... a nossa candidata a vereadora, vereadora né? Né? o Xalat que lá, viu Tamires, parabéns é isso aí. O Eris, também de Brasília, está acompanhando. E, e a, as lives todas, elas estão disponíveis no YouTube. Das outras, as outras três que nós fizemos, estão disponíveis no YouTube. Então, é, quatro, na verdade. As outras quatro que nós fizemos, estão disponíveis no YouTube. O quem, quem me avisou isso foi a Vitória, que é da nossa equipe. A Vitória, é, Vitória Braga. Então, meu querido, antes da gente entrar no assunto de direto... Gostaria que você se apresentasse um pouco para quem não te conhece, é, sabendo que eu, eu posso adiantar que você é um pesquisador importante da área do trabalho, sociólogo, é, tem uma atuação é, na área na área de salve Márcia é, na área de da, das relações de trabalho, das relações raciais, na questão quilombola, mas fala um pouquinho de ti. Certo, então não, eu sou <coughs> tem formação nas ciências sociais já desde o final dos anos 80. E iniciei meu mestrado também na área de ciências sociais, particularmente discutindo educação e trabalho. Mas, em seguida, fui tomando outros caminhos ainda no campo da sociologia. E eu fui, fiz doutoramento também na área de, de patrimônio, cultura, mais no campo da da, da arqueologia mas as pesquisas sempre voltadas aí para as relações raciais, e nessa questão do trabalho, mais propriamente, nós já estamos há muito tempo ah, na Universidade Federal de Santa Catarina, em parceria com, com o, a, a, a pós-graduação de Sociologia, e o, e o professor, meu amigo já de muitos anos, o professor Jacques Mique, no laboratório de relações de trabalho e transformações do mundo do trabalho. Então, é, é isso. Mas tem aí uma militância que sempre junto e paralela a tudo que faço na academia. É, milito no Núcleo de Estudos Negros, milito na, na, coordenação, na, na Coordenação Nacional de Entidades Negras, na CONEM. Sou do Partido dos Trabalhadores é, desde muitos anos. Já fui presidente desse partido aqui na minha cidade, candidato a deputado federal e fui secretário executivo nos, nos, no período do governo Lula e Dilma, de racial, com a Matilde, tanto com o Edson, depois com, com, com a Elisa Bairros no início, e em seguida fui para o Sebrae. Então essa foi minha trajetória no governo federal. E hoje estou aqui na Universidade Federal também e na Câmara Municipal, fazendo uma consultoria, assessoria política ao vereador Lino Pérez, nosso candidato a prefeito na cidade, e continuo com as minhas pesquisas aqui em Portugal. está fazendo muita coisa. Sempre muita coisa. Só para vocês saberem, uma vez eu perguntei para o Nogueira, quem está acompanhando, falei, Nogueira, como qual, qual é que você está de tempo atualmente para fazer uma parceria com a gente? Ele falou assim, Paulo, o tempo que eu tenho é o tempo que eu preciso ter. É isso. É o tempo das coisas Essa que eu é a faço. teoria. Então, é um cara mágico. É, mas enfim, eu queria é, que você, você é um, enfim, um especialista no tema do trabalho, e eu queria que você me, me falasse um pouco de como que você vê é, o tema do empreendedorismo, sobretudo o tema do empreendedorismo nas periferias e nas classes mais baixas, quais são as contradições que envolvem esse debate sobre empreendedorismo? Então, Paulo, primeira coisa, e é bom que você comece com essa pergunta, a gente não pode uh, ter uma, uma, uma ideia muito com relação ao empreendedorismo. E essa ideia romantizada, ela permeia muito, principalmente a classe média, a, as startups, né, elas ficam, romantizam muito essa essa esse, o conceito de empreendedorismo que ele está eivado de contradições dentro do sistema capitalista e, e sabemos tudo isso, agravado sobretudo em situações ah, ah, de um no, no Estado neoliberal, onde cada vez mais a precarização ah, ah, aumenta né, nas atividades produtivas. Agora, para nós é fundamental entender que a população negra e pobre do século 18, 19 ao longo do século 20 e 21, sempre esteve que se virar nos 30, como se diz no popular. Sempre teve que buscar alguma saída né, para sua sobrevivência. E, portanto, ela, por isso que ela não se compreende, não se enxerga, como nesse conceito de empreendedorismo clássico, onde o liberalismo ah, alcunhou. Nós somos os famosos viradores, os, os, o povo da informalidade, esse conjunto de trabalhadores que sobrevive ao longo desses anos, né? Ah, só é possível compreender uhum. o empreendedorismo se a gente compreender a informalidade, a história da informalidade no Brasil. E a história da informalidade no Brasil, o trabalho informal né, e todas as suas consequências, sempre estiveram matrizadas na população negra e pobre e nas mulheres. Né? E aí é uma combinação histórica, né, sobretudo no final do século XIX, após pós a abolição da escravatura, onde os homens... Ah, ah, ah, estavam destinados né, pós-escravidão aos trabalhos autônomos nas cidades, os, as mais diversas atividades na, nas cidades que se urbanizavam já no início do século XX e as mulheres no trabalho doméstico. Então nós chegamos nos finais do século XX, por exemplo, com mais de 7 milhões de mulheres trabalhadoras domésticas, sem direitos, inclusive que foram adquiridos no século XXI. Né? E os trabalhadores negros, homens também precarizados, poucos né, a, a, a foram absorvidos né, pela nossa revolução industrial tardia, né, nosso capitalismo dependente. Então, essa é uma caracterização importante para a gente compreender o que é o empreendedorismo hoje, como ele é dito. Né? Não são as startups nem as, os, os pequenos empreendimentos que são incubados. É uma massa imensa de trabalhadores na informalidade né, e que estão buscando lugar ao sol que, em geral, ah, ah, estão ali na fronteira de um a dois salários mínimos ah, ah, ah, por mês. Então, é esse o contexto do empreendedorismo do qual a gente fala e pesquisa e cada vez quer saber mais. Ah, interessante. Então, tem o um lado da, do, do, do carisma e tem o um lado do estigma. Do, tem um os pontos positivos e negativos. Né? Na medida que ele atualiza e chama a ideia de empreendedorismo, né? ele atualiza sobre um novo nome, uma realidade antiga, e nessa atualização ele chama atenção para si próprio, mas ele continua carregando problemas que são muito antigos, pelo que você está dizendo. Perfeitamente, aí. perfeitamente, perfeitamente. A, é. Só é possível a gente entendê-lo na dimensão daquilo que, para depois, mais à frente, a gente falar, qual é a, a, a, a possibilidades de transformação social a partir... Deste lugar, desses lugares. Porque nós estamos falando de 13, 14 milhões só de empreendedores afro-brasileiros reconhecidos, homens e mulheres. Certo. É um. Certo. É uma imensidão. Somado a isso, junto à precarização do trabalho né, e pós-reforma trabalhista, então a gente vai ter poucas saídas se não compreender bem esse universo. Nós vamos precisar compreender muito bem. O que fazer num processo de transformação social e governos populares daqui para diante, enfim, enfrentando tudo que estamos enfrentando, senão se nós vamos descartando, na verdade, a possibilidade que a gente tem a, a, de fazer com que estes sujeitos do trabalho, homens e mulheres, né, sejam ativos né, na nossa economia. Até porque, quando você olha o, o, o empreendedorismo do ponto de vista dos números dentro da economia brasileira, pegando, assim, os MEIs né, e os micro e pequenos uhum. empreendedores, né, a, a, os trabalhadores por conta própria, você tem uma representação no produto interno bruto de 24% a 25% da economia do PIB brasileiro. É bastante né? coisa, é bastante representativo. Altamente representativo. Agora, e, e efetivamente, a, a, a, o setor mais dinâmico emprega muito, né? quer dizer, é responsável uhum. por uma considerável dos empregos no país, mas vive numa situação muito dramática. Né? E, sobretudo, a tua pergunta, nas periferias, aí então, nós estamos agora, está sendo colocado a nu, essa realidade. Né? Que... Você, é... a, Gabriela falava, a Gabriela falava que, na, na, na live do ano passada ela falava que o que a gente está vivendo agora, na verdade, é só a exposição de problemas que já estão colocados há mais tempo na sociedade, desde o sistema de saúde até o sistema de segurança social, trabalho. Perfeito. Aí tem três ou tem um tripé que eu acho que é importante a gente perceber o seguinte: na Constituição a partir de 1988 nós, nós, nós conseguimos estabelecer alguns sistemas de proteção social. O sistema de proteção social que vai dando conta, né, buscando as dimensões aí da possibilidade de um estado de bem-estar social, de um estado de bem-estar social, uh, onde você tem a proteção né, a social como um todo, você tem a, a possibilidade de garantias do trabalho, né, a, a, a proteção do trabalho, e você tem um sistema único de saúde. Então, é um tripé fundamental para aquilo que é a dívida histórica do século XIX. Né? Nós vamos uhum. buscá-la no final do século XX. Né? E isso permitiria que a gente chegasse, com políticas públicas consequentes, nesse tempo, com esses três sistemas Estruturados, organizados, minimamente. Né? Mas nós chegamos é. com eles completamente desestruturados. Precarização do trabalho, reforma trabalhista que desestrutura, desorganiza, reforma a, a, o teto dos gastos que desorganiza a saúde e uma precarização imensa na saúde também. Né? Então, nós estamos expostos. Né? Talvez a gente esteja saindo bem até agora, porque seria quase uma tragédia se a gente fosse olhar o... O que a gente... a desestruturação né, tripés, desse tripé que sustenta, digamos assim, a, os que vivem do trabalho, que é a absoluta maioria da população brasileira. Tá. E, bom, como é que você vê... Tem, tem mudança, claro que tem Você começou falando no começo do século... No pós-abolição, no começo do século XX, no, no em que homens existiam alguns uma, uma, uma, um, um tipos de atividades as mulheres outras, com certeza isso se embaraçou, se embaralhou no, no, no começo desse século, mas também existe uma outra, uma outra, é, uma outra, um outro elemento que eu queria saber, é o seguinte, como que a pandemia, a quarentena, ela vai impactar na dinâmica desses trabalhadores, na vida desses trabalhadores que são chamados de empreendedores, mas na verdade a gente sabe que esse empreendedorismo está recheado de de inseguranças e instabilidades? Então, a pandemia, ela é o fator agravante. Aquilo que a gente falava antes, nós temos uma crise sistêmica no trabalho, né? uma crise estrutural uhum. no trabalho. Nós temos uma outra crise combinada, embora se aponte com algumas saídas, que é, a própria compreensão do que seja o empreendedorismo, né? Porque ele, é. ele, ele, ele, ele, ele, o o empreendedorismo onde tem investimento é um investimento para o empreendedorismo típico da classe média, né? É onde ele atende uma parte desse empreendedorismo. Ele não atende a essa totalidade. Por isso mesmo que nas nossas pesquisas, desde estou há dez anos trabalhando com isso. Nós, uhum. quando desagregamos os dados da PNAD, lá em 2010, junto com o SEBRAE, era exatamente para que ficasse visível quem são esses trabalhadores né, e trabalhadoras que passariam a ser chamados de MEIs e de pequenos empreendedores. Né. Foi onde nós identificamos a absoluta maioria de, de trabalhadores negros e negras. Micro e pequenos empreendedores. Então, lá nós encontramos é. os 12, quase 13 milhões né, de, de cipriotas de micro e pequenos empreendedores. Né? Então, quer dizer, você com a crise do trabalho, né, a precarização do trabalho, o empreendedorismo compreendido de forma fragmentada e a crise da né, pandemia, uma crise profunda, pega a saúde, o saneamento né, básico. Que a gente tem, nós não podemos, não tem como ser otimista, né? Com o pós-coronavírus, não há é como ser otimista, certo. porque a gente já está mergulhado em duas profundas crises, né? A do trabalho e um olhar enviesado neoliberal para aquilo que se chama de empreendedorismo. E temos agora uma crise sanitária profunda, que é o coronavírus, que não sairemos dela em absoluto como entramos, né, do ponto de vista social. Então, ah, não há como ser otimista. No entanto, no entanto, nós mexemos com algumas tampas, eu diria, que as tampas do orçamento, né, os bloqueios dos orçamentos. Né. Então, a gente está mexendo com isso. Nos municípios, a gente vem tendo boas experiências de como desregular e regulamentar novas políticas públicas. Né? O uhum. governo federal sinaliza para os, os, os, os empreendedores, né? os micro e pequenos empreendedores, ajuda. Mas veja que quando você começa a bancarizar né? e não buscar a política de sustentação uh, e proteção social, ao invés de você ter uma política como se iniciou com Bolsa Família e outras políticas que uma porta de saída, você oferece 600 reais por três meses e talvez se estenda por seis. Então, isso não é política. Isso é o imediatismo. Né? Isso não permite uma saída de política pública no médio prazo, por exemplo, que estruture essa, essas cadeias produtivas que estão no ecossistema do, do, do empreendedorismo. Certo. Certo. então é, não tem então é de que maneira você acha que vai ser necessário uma, uma regulação maior dessa desse o que você chamou de ecossistema do empreendedorismo por favor repete ficou picotou um pouquinho paulo você acha que vai ser necessário que haja uma uma, uma incorporação pelo estado pelo pelo sistema público é, de alguma maneira do empreendedorismo desse ecossistema que você chama de empreendedorismo algum tipo de regulação perfeito é, eu acho a, a, vamos olhar né a, o, a história das microempresas no Brasil tem um tem, um, tem um, um roteiro né que que é bom a gente observar né o próprio o Sebrae ele busca né de um certo modo Alcançar essa uhum. fronteira aí de regulamentar, de constituir marcos regulatórios para que, cada vez mais, ah, ah, esses setores né, das, das micro e pequenas empresas, do empreendedorismo geral, ele passe a ter uma posição mais ativa e altiva na economia brasileira. Então, em regulamentações, certo. quando a gente pensa as pequenas e microempresas, já há um sistema que, que tem permitido isso. O nó, Paulo, a ser desatado é quando nós, aí é nosso tema, nós puxamos para o né? Que é, é, é alcance, a barreira das políticas públicas. São as barreiras das políticas públicas. Quer dizer, como é que você, que nós vamos, e nós precisamos fazer isso, nós precisamos fazer isso. Por exemplo, nós temos um projeto de lei, uh, isso a rede, né? a Rede Brasil atra um, um projeto de lei que foi. Uh, uh, uh, apresentado pelo deputado federal uh, o Vicente Cândido, aí de São Paulo, que é justamente para o fortalecimento dos micro e pequenos empreendedores afro-brasileiros. Por quê? Porque ali você abre um debate do significado da representação que tem esses trabalhadores e trabalhadoras. Né? Que vai se, pensando sempre a economia informal, ela sendo traduzida na, na, na ação efetiva desses trabalhadores. Né? Ah, nós, a, a, os tra... é, é, Então, nós precisamos olhar com lupa e com muita atenção, e por isso a importância fundamental do debate que a Fundação Perseu Abrão vem fazendo e as pesquisas nos últimos tempos, buscando identificar os porquês. Por exemplo, por que que mesmo com algum tipo de investimento com políticas ah, de transferência de renda, ainda assim nas comunidades você tem tantas dificuldades do ponto de vista ah, do desenvolvimento dessas microeconomias das economias de periferias, das economias comunitárias, né, das economias que estão nessas fronteiras. Essas perguntas que a gente tem que responder, compreendendo a dinâmica dessas dos territórios, dos lugares vai cada vez mais nos possibilitando aprimorar e regulamentar e fortalecer esse tipo de iniciativa. Acho que aqui está a grande saída e eu particularmente não vejo alternativas para a economia no século XXI sem que ela pense profundamente a economia comunitária, a economia a, a produzida nesses lugares e levada para esses lugares também, porque é uma espécie de, de troca de, de, de lugares. Né? É o trabalhador que vem para o asfalto, mas é o trabalhador que também volta para a sua periferia, volta para o seu lugar, volta para o seu território. Claro, entendi. É, então, é de alguma forma, o que se propõe nesse projeto de lei, que foi construída coletivamente, aí, pelo que eu entendi, Sim. é que a economia informal, esse conjunto de trabalhadores, eles sejam incorporados, de alguma forma, é, de alguma forma não de várias formas, ao as cadeias produtivas formais, não é? é acho que o Nogueira está com um probleminha de comunicação, mas acho que o grosso da, da, da fala dele foi possível de ser de ser captada. É, agora, é, de alguma forma, a gente está numa, numa encalacada que é conjuntural, Nogueira. Queria dar um salve aqui para para o companheiro Ademário. Do presidente do PT de Salvador, que está tá acompanhando nosso um é, o nosso debate. Um abraço. Eu acho que eu acho que o, nós, nós estamos num momento em que a grande, a grande chave ela está do ponto de vista estrutural. Porque mesmo como você vem descrevendo, né? O desmonte do, do sistema de seguridade social, o esvaziamento do SUS, reforma trabalhista. Isso, de alguma forma, não só desresponsabiliza o Estado para o cumprimento de diversos deveres, mas também tira poder do Estado em botar a economia em movimento. Certo? O que eu, o que eu teria a perguntar para você, não sei, é mais para levantar uma bola aqui para você poder comentar, é que é o seguinte, nós temos um, um, um, um momento em que as únicas saídas possíveis elas estão dadas pelos caminhos que são mais estruturais uma vez que até mesmo o setor militar que apoia o jair bolsonaro está é, tá apoiando uma saída é, por meio de um uma um caminho é, do do novo dia um novo é, chamando erroneamente né de novo plano marshall enfim Não, então. Tá ouvindo, ah, ouvindo. Ah, sim, tu, não estou te ouvindo. Estou te ouvindo, embora às vezes dê uma picotada, mas eu consegui entender a tua pergunta. Ah, é. Eu não sei se a conexão está ruim de geral. Eu, eu aqui estou, estou muito bem. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Né? Mas a sua pergunta final, ela picotou. Eu entendei, Neil Deal, plano Marshall. Ah. É, Para eu compreender, você está perguntando que, se nessa conjuntura Não, quais são as dizendo é que saída. você. Isso, exatamente. Certo. Não, eu. A, primeiro, acho fundamental que a gente tenha em mente que estamos vivendo uma das conjunturas mais dramáticas do ponto de vista civilizatório. É uma das mais dramáticas. Porque, mesmo em tempos de guerra, se a gente pensar a Primeira e a Segunda Guerra, combinado, neste meio tempo, a crise econômica de 1929, né, era possível a gente olhar as estruturas né, a, a, e as suas conexões. No entanto, agora, nós temos um desafio maior que ela, ela, ela está no coração de um sistema onde sempre foi secundarizado, que é a saúde. Né? É. Ela está tratando da vida das pessoas de, de, uma, de uma forma intestinal. Quer dizer, quando os norte-americanos divulgam que a quantidade de mortos é maior do que a guerra do Vietnã, é porque passam a ter uma ideia de que aquilo que foi uma tragédia né, norte-americana e para o mundo, e sobretudo para os vietnamitas né, e a região, eles agora começam a perceber o que significa... Os não investimentos, por exemplo, em saúde. Um sistema capitalista que despreza a habitação, a moradia e a saúde. Então, quer dizer, você entra num, uhum. num espaço, no espaço do ponto de vista não só imaginário, mas da vida concreta da pessoa. Então, o individualismo não tem espaço mais. Ele não tem. Ele só é possível saídas sair, sair coletivas. Né? Então, a ah, conjuntura é. nacional. A conjuntura nacional, no caso brasileiro, ela está se esgarçando de um modo que vai chegar ao limite. Está chegando ao limite. E, uhum. e, o, e, o, e, o, e o governo Bolsonaro, com sua incapacidade pessoal, pessoal, é uma incapacidade pessoal, eu escrevi um artigo outro dia dizendo o seguinte, ele precisa ser afastado pela incapacidade pessoal, por ele estar fora do lugar, né? Porque na medida que um impeachment demora, sangra, né, precisa se afastar. Agora é claro que nenhuma ingenuidade teria que ter pactuações para que isso acontecesse. Ah, bom, então, esse é um panorama do qual a gente não pode ah, ah, ah, deixar de considerar. Por outro lado, os investimentos nacionais, né, toda a política do Paulo Guedes, a política econômica, a política de desenvolvimento, ela estava ancorada ancorada nas reformas então a reforma trabalhista a reforma previdenciária depois a reforma tributária as reformas que desidratam completamente os trabalhadores né? penalizam os trabalhadores né? e ao mesmo uhum. tempo elas avançam duramente no sistema federativo brasileiro né? elas avançam duramente no sistema federativo elas desestabilizam né, os 5.700 municípios e ao mesmo tempo sinalizam para os 26 estados de Distrito Federal que agora, quem manda? Quer dizer, é um grau de autoritarismo econômico nunca visto. né E isso tem um preço. Isso, a, a, nas revoluções clássicas, houveram uhum. os preços, tiveram os preços. Nas mudanças digitais de mídias né, robóticas, tem outro preço. Esse preço, ele será pago. Né? Então, eu acho que a, a, nós estamos vivendo agora uma curva, não só a curva da pandemia, né, do Covid-19, que nós queremos achatá-la, mas nós estamos vivendo uma, cri, expo, uma crise exponencial do ponto de vista político e econômico, que terá um preço e uma disputa sangrenta do ponto de vista do restabelecimento da ordem. Né, cuja ordem nós estamos disputando num nível elevadíssimo, talvez até nem sem, sem perceber, mas nós estamos disputando ela palma a palma, passo a passo porque a sociedade e, a, e a, os nossos 210 milhões de habitantes estão percebendo que não é possível bater panelas e sobreviver batendo panelas nós vamos precisar mudar o sistema de governo e a nossa política econômica no Brasil certo, muito bem muito bem. Nogueira, é, muito obrigado. Só para interagir com quem está tá falando com a gente aqui, um companheiro fez uma pergunta sobre a é, economia solidária. Queria uma palavrinha tua. Dentro da ideia, dessa, dessa ideia que você propõe, do conceito que você propõe de economia comunitária, como que empreendedorismo, trabalho, trabalho informal, economia solidária, como que isso é casado? Perfeito. A pergunta é absolutamente pertinente. A, a, todos nós somos próbos da economia solidária. Todos nós, né? A economia solidária, ela a, a foi a, é ainda a grande a, propulsora que abre um debate a, qualificado no Brasil a, a, em relação a, tanto à a questão a, das, do cooperativismo. Né? de um lado, do cooperativismo, e de um outro, da agricultura familiar né? e da produção urbana, né? em geral, da pequena produção urbana. Ah, e acho que é uma combinação de tudo isso que nós precisamos agora dar um, uma ambientação para os excluídos da própria economia solidária. Né? Uhum. Então, nós precisamos ambientar conceitualmente para que a gente consiga enxergar aquilo que você perguntava anteriormente, como é que o poder público faz investimentos. Né? Nós precisamos cada vez mais qualificar, por exemplo, uh, os, os que saíram da, do, do, do, do, da, da, das, das, dos sistemas de proteção, né, como Bolsa Família, da, das, do, das transferências de renda, das políticas de transferência de renda que nós tivemos, a gente precisa ir compreendendo isso para traduzir isso numa política de longo prazo e compreendendo as realidades territoriais, regionais, locais e as singularidades desses trabalhadores. Né? Então, a economia comunitária, solidária, popular, né, ela é fundamental para a gente compreender a dimensão da mulher negra, do homem negro, do menino do trabalhador negro. Veja, que quando a gente enxerga ali os trabalhadores, na sua faixa de idade, que são os empreendedores... ...meu favor... ...um trabalho precarizado e precisou entrar em algum tipo de, de, de, de pequenos negócios, às vezes tal, para criar seus filhos para colocar na, na escola ou que está na universidade. Então... E, a, a, a economia solidária, ela é o grande guarda-chuva para todo o nosso debate e a nossa compreensão da economia comunitária e popular. Ah, fundamental isso. Fundamental. Eu, eu te, isso, uma, uma coisa que você falou que ficou muito marcante, que é o seguinte, é, essa massa de trabalhadores e de trabalhadoras, correspondem a 25% é, da economia nacional, como você disse. É, sabendo que ela, a Claudinho acabou de entrar, o Claudinho de São Paulo acabou de entrar também está mandando um salve para a gente é, e assim essa turma, esses 25% da do, do economia nacional que é muito maltratada, se recebesse o um mínimo de investimento com certeza faria é, daria um fôlego estrutural da economia do Brasil, de modo até a, a, a sustentar um, uma estabilidade maior para a nossa economia, né? Sim, sim. Ah, é, falar um pouquinho da questão do investimento, eu, eu acho que um, eu acompanhei agora e venho acompanhando, né, estou coordenando o programa de governo ah, aqui, numa frente que a gente está constituindo, aqui a frente de esquerda, né, com os partidos de esquerda, PSOL, PCdoB, PDT, PT, PSB, uhum. né, e também ah, o programa de governo nosso no PT, e a, a, a reformulação que o, o Partido dos Trabalhadores fez com relação às diretrizes né, de programa de governo. Por que, que eu falo isso? Nas diretrizes, com o aprendizado nosso de 40 anos de partido e de gestão pública, e de prefeituras e do governo federal, nós aprendemos alguma coisa. Enfim, né, e que bom, que uhum. a, os investimentos eles não podem, por exemplo, do BNDES, se, se, serem seletivos. Né? eles precisam ser investimentos horizontais, amplos e com critérios, a partir das cadeias produtivas. Nós temos um problema gravíssimo, quando a gente olha o alcance das nossas cadeias produtivas. Né? O alcance, por, por exemplo, quando você tem uma massa de trabalhadores, né? Esse, essa quantidade imensa de jovens, hoje qualificados, inclusive, buscando oportunidades... Nós não podemos imaginar que eles estarão disputando uma carteira assinada numa empresa na indústria brasileira. Né? Uhum. Então, nós não podemos precarizar o conhecimento da, daquele investimento que nós fizemos, por exemplo, na educação desses jovens. Então, há que se ter uma combinação, o arranjo do, para o desenvolvimento brasileiro ele não passa mais por mais do mesmo. Precisa ter uma uhum. mudança substantiva, substantiva, olhando, sobretudo, os últimos dez anos, e onde esse conhecimento tecnológico, de inovação, apreendido e apropriado por essa juventude, sobretudo, né, qual o investimento que a gente direciona. Se a gente, se a gente apostar num direcionamento que de só de recuperação, por exemplo, das grandes indústrias, na recuperação das grandes... Ah, dos grandes empreendimentos, ah, porque então daí construir estradas, né? É suficiente. Você precisa né, ter uma combinação de todos esses fatores. É muito bom, muito bom. Rogeira, muito obrigado mesmo pela sua participação aqui, é, aqui em outras ocasiões que está sempre com a gente, né? É, em Sim. breve, só para todo mundo Sim. saber, em breve a gente vai estar tá apresentando. Resultados de um trabalho que Nogueira desenvolveu junto com o professor Jacques Miki, de Santa Catarina também, sobre, é, sobre o, essa massa de trabalhadores informais, desculpa, não é trabalhadores informais, é de trabalhadores autônomos, autônomos. É, no Brasil todo. E está muito interessante, está bem interessante mesmo as descobertas, as, as minúcias que eles chegaram, estão tão fantásticas. Não vai ser aqui no espaço do, do, do Reconexão preferência vai ser lá na, no espaço da TVPT, em que a Fundação Perseval Abramo desenvolve uma parceria de televisão lá, de TV, é, para ela. E tem a, a Nádia tá está mandando, pra, dizendo por favor fortalecer a nossa luta no hospital de campanha na Zona Leste de São Paulo, já promovida por pesquisadores e agentes culturais. Manda para a gente, Nadia que a gente fortalece. Beleza? Na Manjar Manjá. É... Obrigado mesmo, é isso, que só... Queria que você pudesse dar mais um salve aí para despedir da nossa turma e avisando que essa live vai ficar no story do Instagram hoje até amanhã e, a, e depois de amanhã essa, esse vídeo vai ficar disponibilizado no canal da TV Fundação Perseu Abramo. Ok, Paulo, uh, eu, eu agradeço sempre poder contribuir com as grandes iniciativas que, uh, que a Perseu Abramo tem feito. O Reconexão é um extraordinário programa, uma proposta, um projeto né, que nos orgulha. Essa pesquisa que você fez a referência né, sobre informalidade, discriminação racial e de gênero e suas interseccionalidades, né, ela vai, vai, vai, eu diria que vai revelar estratégias muito importantes para aquilo que você perguntou ao final na questão dos investimentos de políticas públicas né isso uh, nós estamos falando de um universo imenso em todas as regiões e estados do, do Brasil pensando sobretudo as regiões metropolitanas e eu fico muito Sim. agradecido e um grande abraço para todo mundo para aqueles que eu consegui reencontrar né uh, que se comunicaram, eu percebi aqui algumas a Regina Silveira né Uh, ex, ex inspir que eu deixo aqui o meu abraço. E, Paulo, à tua disposição e à disposição desse belíssimo projeto nosso e da Perseu também. Um abraço. Abraço, Nogueira. Obrigadão. Pessoal, até a próxima.